Certa vez Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmão, o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse que ele era a luz do mundo? A luz veio para revelar tudo aquilo que está oculto. Jesus disse que não tem nada que está encoberto que não venha a ser revelado. E que não tem nada escondido que não venha a ser conhecido. E tudo o que as pessoas disseram escondidas vai ser dito à plena luz. E tudo aquilo que as pessoas sussurraram vai ser proclamado pelos telhados. Você não acha que Jesus também pode ser comparado com aquelas belas luzes que ficam piscando na árvore de Natal? As pessoas costumam dar esse tipo de interpretação porque elas associam Jesus com a festa de Natal. Mas a gente sabe que ele nem nasceu nessa data, né? E o que está por trás da luz não é uma questão estética, mas sim a capacidade que ela tem de dissipar todas as trevas. Se Jesus, como a luz do mundo, fosse alguma coisa bonita de se ver, então todo mundo se aproximaria dele. Mas não foi bem isso que ele disse. Jesus disse: E o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a Verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Isso significa que as pessoas que praticam o mal vão odiar a luz, ou seja, vão odiar a presença de Jesus. Por causa do medo que essas pessoas têm da exposição, isso pode fazer com que elas venham até mesmo a querer eliminar essa luz, ou seja, assassinar Jesus. Mas Jesus já não morreu, irmão. As pessoas vão querer apagar Jesus quando ele se manifesta em nós. Você está querendo dizer que essas pessoas vão perseguir a gente? Sim, as pessoas vão querer apagar essa luz que existe em nós. Porque Jesus disse, vocês são a luz do mundo. E Jesus explicou como a nossa luz deve brilhar diante dos homens. Ele quer que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas como é que eu faço para ser a luz do mundo? Olhe para Jesus e seja como Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Tem muita gente que diz que ama Jesus, mas quando chega o momento da exposição, essas são as primeiras pessoas que querem apagar a luz. E nesse caso é importante reconhecer que talvez essas pessoas estão odiando Jesus. E não amando Jesus, porque se amassem Jesus amariam a luz. E eu já vi um monte de gente também dizendo, pedindo para Deus para que ela não venha a ser exposta na reunião. Só que quem ama a luz vai para a luz e não fica fugindo da luz ou pedindo para Deus para afastar a luz dela. Isso significa que se eu amo Jesus de verdade, então eu não tenho que ter medo nem de expor todos os meus pecados publicamente. Irmão, não estou me sentindo muito edificado por essa palavra. Nem sempre uma palavra vem para edificar. Às vezes ela vem primeiro para destruir. Irmão, estou achando que esse papo de exposição está ficando meio esquisito. Jesus não veio trazer a paz entre os homens? Não. Ele veio para trazer divisão. Divisão de pais contra filhos, de filhos contra pais, de parentes contra parentes. Jesus veio para trazer a espada. A espada serve para dividir, assim como a luz serve para expor e o fogo para destruir. Nesse mesmo contexto ele diz, vim lançar fogo na terra. Muitas vezes a gente passa muito tempo da nossa caminhada com Jesus tentando evitar exposições e constrangimentos, tentando segurar aquele fogo que veio para destruir segurando a espada que Jesus trouxe para dividir e eu tô me referindo à espada da palavra porque a gente sabe que certas palavras de Jesus quando ministradas dentro de alguns grupos vão trazer divisão ninguém acende uma vela para que ela fique escondida debaixo de um cesto ou debaixo de uma mesa ela tem que ser colocada num lugar onde vai iluminar toda a casa o lugar da vela é no candelabro e esse é o símbolo da igreja que não deve ficar escondida nem dentro de um salão nem dentro de uma casa isso significa que a igreja de Jesus deve ficar acessível e iluminar todas as pessoas e por causa disso ela também pode incomodar muitas pessoas e acabar sendo perseguida. Eu espero que esse vídeo tenha te encorajado mais, porque afinal, nós somos a luz do mundo. Se você curtiu esse vídeo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!